Okay Bahia. OK, Bahia. Se ele é baiano agora que eu quero ver. Dança ca no azeite de dendê. Baiano okay, bom, baiano bom, baiano bom é o que sabe trabalhar Baiano bom é o que sobe no coqueiro, pega água desse corpo e deixa o copo no lugar Baiano bom é o que sobe no coqueiro, pega água desse corpo e deixa o copo no lugar Ok, Bahia? Ok, Bahia! Dizem que baiano tem o pé rachado, quem mexe com baiano tá vivo, tá Bahia Salve nosso senhor do Bonfim Salve o baiano Zé do Coco Lá na Bahia tem capoeira Tem macumbi, tem dendê, Mas também tem Zé do Coco Que trabalha pra vencer Lá na Bahia tem capoeira, tem macumba tem dendê Mas também tem Zé do Coco que trabalha pra vencer Nosso Senhor do Fim e Jesus Cristo Vem cura este filho arranca essa dor sem fim Nosso Senhor do Fim e Jesus Cristo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 Doce sem fim Nosso Senhor do bom fim e Jesus Cristo vem cura esse filho, arranca essa dor sem fim Lá na Bahia tem capoeira, tem macube tem dendê, mas também tem Zé do corpo que trabalha pra vencer na Bahia, tem capoeira, tem macumba tem entender Mas também tem Zé do coco que trabalha pra vencer Bahia. salve o nosso senhor do bom fim, e Bahia! Baiana faz e não manda, nem tem medo de demanda. Baiana faz e não manda, nem tem medo de demanda. Baiana feiticeira, filha de lago. meu irmão eu vou pra Bahia vou tomar banho de ervas vou cruzar a minha guia vou ver se eu do bom fim salve o povo da Bahia meu irmão eu vou pra Bahia meu irmão eu vou pra Bahia vou tomar banho de ervas vou cruzar a minha guia vou ver se eu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 Ela é Maria do Balaio Oxente, oh, olha essa morena salve as baianas mas que terreiro é esse que eu piso devagar mas que terreiro é esse que eu piso devagar? Sou baiana de miçanga, vim aqui pra trabalhar. Sou baiana de miçanga vim aqui pra trabalhar. O oh, baiana pisa lá que eu piso cá. O oh, baiana quero ver você pisar. Ô oh, baiana pisa lá que eu piso cá. O oh, baiana quero ver você pisar. Mas que terreiro é esse que eu piso devagar? Mas que terreiro é esse que eu piso devagar? Sou baiana de miçanga, vim aqui pra trabalhar Sou baiana de miçanga, vim aqui pra trabalhar Ô oh, baiana, pisa lá que eu piso cá Ô oh, baiana, quero ver você pisar Ô oh, baiana, pisa lá que eu piso cá Ô oh, baiana, quero ver você pisar Salve o ponto! Grava Bahia! Ele é um show de pra Bahia Ele é pra Bahia Todo baiano que vem na Bahia Ele traz sua alegria pra seu povo ajudar Todo baiano que vem na Bahia Ele traz sua alegria pra seu povo ajudar ele Traz a coroa Alegria Pra teu povo ajudar, e todo valeu que vem na da Bahia. E pra teu povo ajudar, traz a coroa. De nossa Bahia manja, e traz as forças de nosso Pai. Oxalá. Para alegria pra seu povo ajudar Todo baiano que vem lá da Bahia Ele traz sua alegria pra seu povo ajudar Traz a coroa O quê, Bahia? O okay, Bahia? para milho pra colher fubá Prantei milho para colher fubá Fizeram a macumba pro baiano retirar